Quando eu comecei a fazer o curso, eu me apaixonei. Cada projeto, cada case, e fui me redescobrindo e fui entendendo que não, eu, não, que não, estava eu pronta, não estava pronta, que eu não sabia tudo que eu achava que sabia e que eu tinha um mundo para aprender ainda, mas eu consegui entender muito mais da indústria através do conteúdo da mente e de toda troca experiência que a gente tem diariamente. E oh. aí apareceu o meu primeiro processo um grande laboratório em outubro de 2018 Fui com tudo, passei em todas as etapas, cheguei na final, tive meu primeiro não. Conversei muito com o Celso, muitas provocações, eu, eu não aceitava muita coisa, eu não entendia. Em novembro apareceu outro processo. Participei de novo, cheguei na final de novo, não de novo. E em dezembro, outro processo no início, esse eu não passei nem na primeira. Do meio para o fim de dezembro, já era o meu quarto processo, num grande grupo. E eu cheguei na final, não de novo eu chorei, chorei, me questionei, sofri. E aí eu me lembro que o Celso falou, olha, chora, sofre, mas não demora muito nesse luto, não. Levanta logo e vai para o campo de novo. Não é isso que você quer? Em novembro do ano passado, reiniciou o processo desse grupo pela terceira vez. E aí participei, o gerente da, da válvula é do zero. Você vai de novo, vou de novo. Participei de novo, mesmo processo. Todas as etapas, grandes, longas e difíceis etapas, e aí, no dia 2 de dezembro, eu recebi o meu sim de um grupo maravilhoso. Eu ainda estou encantada. Todas as vezes que eu me lembro, eu me arrepio. Eu sou eternamente grata à Bente, aos céus, a todos os meus colegas da Bente, porque a gente troca muito, a gente constrói amizades de infância. E tudo isso me guiou, me ajudou. Eu consegui viver em outro mundo enquanto eu não estava nele, que agora eu estou.